A bolsa de valor saiu de 75 mil pontos e veio para 25 mil pontos. E aí a empresa, tu tens que cuidar da empresa. Aí Até aquele dinheirinho que eu depositava na conta dele, eu sou, eu sou, né? Parei de depositar. E depois nunca mais depositei. Mas eles foram crescendo e aquele dinheiro foi aumentando. Quando os dois fizeram, são gêmeos, o Lucas e o o Lucas e o Leonardo. Ah, legal. É. Quando eles fizeram 18 anos, a gente fez um, um café à noite para eles. E aí todo mundo achava que talvez eu desse um carro pra eles. De novo, mano. Aí preparei, preparei um voucher uhum. e dei uma carteira de motorista pra cada um. O? Eu dei um voucher. Para eles irem lá estudar. Mas o a, a, a, um lugar assim, era, era um carro bonitão e atrás era um voucher, né? Só que tá aqui. <risos> né? E eles demoraram um ano pra comprar carro para eles. Eles tiraram o dinheiro do fundo deles e compraram o carro. Com entendi, o dinheiro deles. Entendi. Mas o carro não poderia ser um carro de marca. Boa. Por quê? Porque não pode. Era só a regra, tinha que ser um carro é. de merda. Aí, Qual comp... que foi o primeiro carro, Lucas? Ah, não, não foi o carro de não, não, não, Foi um carro de... Não, não. Não podia comprar uma marca Não podia ser uma Premium. BMW. Não podia ser um é não. Ferrari. Não. Eu, eu não Volvo. É, né? Porra, mas Volvo é uma marca Não, não, mas cara, Não, cara, não, porra. mas não era um Mercedes. Não é um BMW. Não é... Entendeu? <risos> um Ferrari. Um Ferrari. Um Tudo um BMW, bem. BMW, vou deixar ele passar. não, não. Não. não. <risos> Aí o outro comprou oh, tipo um outro carro também. 2009. <risos> e, e o melhor e o melhor, e, o, e o melhor da história? O mais novo tá com 21 anos e não tem carro ainda. Tá com meu vovô antigo. É? Posso, posso tirar esse negócio aqui? Pode. Daqui. Tô vendo que tá, tá atrapalhando aí para tirar é, isso aqui, né? Ah? Sofre. Eu sou meio, meio desprovido de talentos. Cuidado, não vamos perder o olho. Opa! Pô, adeus, Aê! Tá, peraí, peraí. Vamos servir? Quer que eu tá jogue uma água nela por mim? Não, eu por mim? Quanto cara, tá Não tem frescuragem não. Boa, boa, boa. Hã? com mata. que nem eu, assim? Eu vou ficar esperando você tomar pra eu ver qual é, que é o procedimento. É, caralho, Deixa olha.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 Pra te afrontar, pra te calar. Mas a gente fala o nome dele. É? Tem que falar o nome dele. Qual lá. o nome da moça que não quer que você põe estátua lá no Maranhão? Como é o nome? Como é o nome dela? Pega lá. Dá Eu, uma moral negativo é, pra ela. É. Ah, ela fez um vídeo, fiz um. É. Eu sou atriz fulana de tal. É. É. Pô, é nome... falar, falar em vídeo, esses dias aí tu fez um vídeo aí falando ah, que, verdade. que o Masmina é. era comunista, não sei o quê. Do que que era? Eu não, eu não sei, porque... Você postou no seu, na, nas suas redes sociais um vídeo falando de umas meninas que estavam falando umas paradas comunistas, não sei o que, recentemente. Ah, não, era, era uma aqui de São Paulo. Uh -huh. A ah, Joy? Não. É Yasmin e a Cris. Uma meio árabe, eu e a outra uma branquinha, pá. E eu falei... falei ah? Não sei, elas falaram é, que... É, elas que falaram aí. Porque elas falaram assim, pô, mas eu, mas eu, nem, sou, eu nem sou esquerdista. <risos>